Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo, eu sou empreendedor digital desde 2014 e eu estou gravando esse vídeo é, para esse canal Trabalhar em Casa Ganhando que na verdade esse canal é de minha autoria é, e eu quero, eu vou gravar é, uma sequência de três vídeos né, para explicar como funciona, como, é, o que você precisa né, para fazer a sua máquina de vendas, tá ok? Isso de acordo com a experiência que eu tenho, né? A experiência que eu tenho desde 2014 com vários produtos que eu já trabalhei e com várias plataformas que eu já trabalhei, tá ok? No vídeo 1, que é este, eu vou te mostrar o que você precisa para montar a sua estrutura, tá? No vídeo 2, nós vamos ver é, quais as melhores maneiras para você gerar tráfego é, para as suas páginas de vendas, tá? E o terceiro vídeo, eu vou te mostrar como você pode montar a sua máquina de vendas de forma simples, gastando muito pouco né, ou quase nada, tá ok? Então, fica comigo até o final e nós vamos lá. Tudo bem? Então, esse aqui é o, eu sou o René Ricardo, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar agora qual a estrutura que você precisa para montar a, a sua máquina de vendas, tá? Mas antes, é, inscreva-se no canal, dê aquele like, né? inscreva-se no canal para podermos crescer cada vez mais, tá bom? E ative o sininho, porque toda vez que eu colocar algum vídeo novo, você vai ficar sabendo automaticamente, tá ok? Pois é, é você provavelmente, se você chegou a esse vídeo, foi porque você viu, ou você viu a capa do vídeo ou então você viu é, alguma coisa sobre a máquina de vendas. Mas, afinal de contas, o que é a máquina de vendas? Né? A máquina de vendas, na, na, na verdade, seria uma estrutura que você teria né, para vender produtos físicos ou produtos digitais. Na sua preferência, né, é você trabalhar com produtos digitais. Por que produtos digitais? Porque produtos digitais, na verdade, ele não tem é, você pode trabalhar como afiliado ou produtor Mas se você está começando nesse mercado agora Provavelmente você vai trabalhar com, como afiliado, certo? Sendo afiliado das plataformas Hotmart, é, Eduz ou Monetize, certo? E sendo afiliado você não precisa necessariamente ter um produto, né? Você só vai precisar promover esses produtos Isso é importante, né? A promoção do produto E não a venda do produto Você não vai vender o produto Você vai apenas promover esse produto tá? Sim, mas qual é a estrutura que você vai necessitar Para poder trabalhar com os produtos digitais Eu vou colocar aqui a, a, a experiência de produtos digitais Porque eles são melhores de trabalhar Do que produtos físicos é, Pela internet, tá bom? Então, deixa eu só me ajeitar aqui Assim então é o seguinte, vamos trabalhar com produtos digitais, tá? Eu não vou te mostrar como você faz seu cadastro Numa das três plataformas que eu citei Porque isso é muito simples e existem outros vídeos dentro do YouTube Que você pode aprender como faz, tá bom? Eu vou te mostrar a estrutura que você necessita, tá bom? Primeira coisa, você vai precisar é, de um de escolher o seu nicho tá o seu nicho qual você vai trabalhar tá bom o nicho pode ser saúde pode ser beleza pode ser como ganhar dinheiro na internet pode ser qualquer coisa tá são vários tipos de nicho então uma coisa que você tem que se perguntar é qual a, é, é qual a melhor aquilo que você se sente melhor em trabalhar tá bom eu no meu caso eu gosto de trabalhar bastante com saúde gosto de trabalhar com produtos Sobre ganhar dinheiro e também gosto de produtos de culinária, mas isso aí são gostos meus. Né? Pode ser o seu gosto, pode ser outra coisa, aquilo que você se sente melhor, tá bom? São coisas, são produtos que você tem que se sentir bem em promovê-los, tá? Então você vai, primeira coisa, você vai precisar é, ter um domínio, né? Não necessariamente comprar um domínio, tá bom? É, porque você vai precisar vai precisar é, ter a sua página de captura, tá? Se você não sabe o que é uma página de captura, existem outros vídeos no YouTube que vão te mostrar é, o que é uma página de captura e o que você vai precisar para ter uma página de captura. Eu não vou mostrar isso, tá? Você vai ter que primeiro ter um domínio, você vai precisar ter uma página de captura. Dentro do nicho que você escolheu trabalhar Que pode ser saúde, entretenimento, enfim é, Qualquer tipo de nicho que você decidir trabalhar, tá bom? E ali você vai separar o produto que você vai querer promover, tá bom? Então você vai criar, primeiramente Como é, você vai ter um domínio né? Não necessariamente você precisa ter um domínio, Certo? Mais o importante é você comprar um domínio né? Existem outras maneiras de você fazer é, a sua página de vendas, certo? A sua página de, de captura sem, é, sem você comprar um domínio, tá bom? Mas você vai precisar, essa é a estrutura que eu estou te falando Você vai precisar de um domínio, você vai precisar de uma página de captura Você vai precisar de um autoresponder, se você não sabe o que é um autoresponder Autoresponder é um, é um sistema de e-mail marketing Onde você vai colocar, as pessoas vão se cadastrar na sua página de, de, de, de captura né? E elas vão para um determinado lugar, que é, é o site onde você, você colocou o serviço né? Você contratou o serviço Existem serviços gratuitos e existem serviços pagos eu, no meu caso, eu uso, eu uso é, o Egoi, por exemplo. O Egoi é totalmente gratuito, até 5 mil contatos, né? E também te dá uma qualidade excelente para que você possa é, trabalhar com ele, tá? Então, o Egoi. É, então, você vai precisar ter um domínio, você vai precisar de uma página de captura, você vai precisar de um autoresponder. Dentro do seu autoresponder, você vai precisar de uma sequência de é, pelo menos de 4 a 5 e-mails, certo? Onde você vai? três e-mails são conteúdos, conteúdos relacionados àquele nicho qual você escolheu, por exemplo, se for culinária, você vai fazer conteúdos referentes à culinária, por exemplo, três receitas e no quarto e-mail você faz, é, você então pode mandar uma oferta para essa pessoa, tá ok? Então você vai precisar de um domínio, uma página de captura, um autoresponder e é, uma sequência de pelo menos 5 e-mails, tá ok? Isso é estrutura básica para que você monte a sua é, página, a sua máquina automática de vendas, tá ok? Então isso é o que você vai precisar, agora dentro disso há outros modos de se trabalhar é, um dos mais complicados, outros mais simples No próximo vídeo eu vou te mostrar como você vai gerar tráfego Para essa página de captura E para que as pessoas se inscrevam na sua é, página de vendas Tá ok? Então fica comigo até o final Forte abraço e até mais